Quer dizer que tu não é buziano? Eu sou buziano. É buziano mesmo? Eu sou geribaense. Geribaense. Qual é a diferença de ser buziano e geribaense? Nasci tá, em geribais de parteira. E sempre viveu da pesca? Sempre vivi da pesca. Quantos anos? 70. Você é mais novo que eu? Eu sou. 70, meu senhor.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 Hein? Quem é que tem apelido aqui que você sabe? Mirinho Mirinho Braga? É Qual é o apelido dele? O apelido dele é Mirinho, o nome dele é Delmires Ah, Delmires, é É, é. Mas Mike não tem apelido Não Eu nome... achei que Mike era um apelido, mas ele é, disse É nome próprio é. é É nome próprio Você mora onde aqui? Eu moro no... Ladrão, Mais lá não? Hein? O ladrão não vai lá em casa não? Não vai não, Tá é bom. a bom na rua do Caboclo número 8. Hum, sempre viveu aqui em Jeribá? Sempre vivi aqui em Jeribá, nasceu no espelho das águas. Me diga uma coisa, quando você era criança, como é que era a vida aqui em Jeribá? Hum, era uma vida dificultosa, porque não tinha nada. Tinha que plantar e pescar para comer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 estava lá para beber café, para fazer café, para cozinhar feijão Entendeu? E como você viu a chegada dos forasteiros aqui? Olha já... trouxe evolução trouxe evolução porque nós não tinha nada a gente não tinha nada para ir para ir ao médico que tinha que ir frio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 Dou. Você não dá muito peixe para as pessoas? Opa. É, porque não dá. Tem pessoas que não tem condição. É bom. Mas para as pessoas que precisam, não é para as pessoas que não precisam não. E tu vende o peixe aqui mesmo, na praia? Vendo na praia. Anchova, piruá, sardinha. Paraty Guaraty, bonito. Entendeu? Dourado, senhor Pesca? Também. Dourado não, dourado tem que ser no alto mar.